Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Quer sair de férias? Saiba então quais são seus direitos e deveres na hora de pedir o merecido descanso. O empregado, ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa. Em estúdio, vamos falar sobre a síndrome de burnout.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 Motoboy que transportava dinheiro para uma associação de transportes urbanos receberá compensação por dano moral. Quem traz os detalhes é a jornalista Sinara Álvares.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 Agora, no Giro da Semana. A primeira turma do TRT de Mato Grosso aumentou o valor a ser pago por uma rede de supermercados pelo dano moral causado a uma trabalhadora, ex-fiscal do setor de perdas, que sofreu injúria racial no refeitório da empresa. Fixada inicialmente em R$ 3 mil reais por meio de sentença, a compensação foi elevada para R$ 6 mil após recurso apresentado pela vítima ao tribunal. O episódio que deu origem à condenação ocorreu durante uma confraternização da empresa, quando uma outra funcionária chamou a trabalhadora de pretinha na frente de várias pessoas. Os desembargadores do tribunal aumentaram a condenação, levando em consideração, entre outros critérios, a extensão do dano, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor observando ainda os precedentes do tribunal, em situações semelhantes. Já está disponível para consulta o calendário forense de 2019. O calendário serve de orientação para advogados, magistrados, servidores e demais interessados por conter os feriados nacionais, estaduais, municipais e inclusive os feriados regimentais da Justiça do Trabalho permitindo que todos façam sua programação para o próximo ano. O documento pode ser consultado no site do Tribunal, o www.trt23.jus.br, no menu Consultas, aba Calendários. A partir de 2 de janeiro de 2019, o atendimento aos usuários do Sistema do Processo Judicial Eletrônico, PJE, será realizado pelas centrais de atendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos Tribunais Regionais do Trabalho. A mudança visa otimizar recursos com potencial de economizar aproximadamente 2 milhões de reais por ano. Em Mato Grosso, o acesso ao núcleo de atendimento aos usuários do PJE pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. Pelo telefone 65 3648 4040. E no quadro Tome Nota, confira tudo o que você precisa saber sobre a estabilidade. 5 coisas sobre estabilidade.